Eu confesso que eu estou emocionado, eu estou emocionado, eu vou até beber uma água, botar um salzinho, o que vocês vão ver agora é inédito no youtube brasileiro, inédito no ramo argilístico. eu não tenho palavras para descrever o que a gente vai fazer agora e vocês vão ter a honra de acompanhar isso com a gente, o que, é que vai acontecer nessa nova era? nesse novo quadro dessa coisa maravilhosa que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Está começando agora o Desafio Arduilístico. Não sei se vai ser esse o nome. Vocês vão estão lendo o nome aí embaixo, eu não sei o que, que será desse vídeo. Eu, eu confesso, eu estou realmente... Falta ar para conseguir falar disso com vocês, porque vai ser uma coisa maravilhosa. Acompanhe aí com a gente. Voltamos aqui. É... Vou explicar melhor o que, que está acontecendo, o que está por vir nesse novo quadro, um quadro de desafio, de brincadeiras, de é, realmente coisas engraçadas que fogem um pouco da, daquela questão de passar informação, de review, de algo um pouco mais sério Aquele gente... é um papo sério de essência é, aqui a gente vai realmente tentar trazer algo divertido pra gente e pra vocês e escolhemos para começar esse quadro um desafio que vocês já devem conhecer aí da TV Brasileira, uma coisa se não muito... você conhece pelo YouTube, dependendo da sua idade, né? É uma brincadeira que consiste em o participante colocar um fone de ouvido, uma música muito alta e eu vou oferecer duas coisas para ele, vai começar com... Uma coisa, né? eu vou escolher um objeto inicial e ele vai, de... vou perguntá-lo se ele quer trocar esse objeto por outro objeto. Bernardo. Eu vou estar aqui atrás, ele não vai ver, ele provavelmente já viu, mas eu vou começar com uma essência. Vou mostrar outra. Bernardo, você gostaria de trocar a Tano Junto da Zomo por Zomo Blueberry Mint? Sim. Ele trocou, acabou de trocar a ah, Tamo Junto por Zomo Blueberry Mint. E é assim que vai funcionar. Eu vou dar duas opções de essência e ele vai trocar. E é assim por diante. A gente vai acabar com um mix. Esse mix vai conter três essências. Primeira rodada de troca. Vão ter três trocas. Você quer trocar tal por tal? Trocou. Você quer trocar Blueberry por... Escola. É, Não. Não trocou. Você quer trocar Blueberry por Zom Hungria? Sim. Sim. Ficou a Zona Hungria. E assim é, escolhemos a primeira essência do mix que o Bernardo vai fumar. Fazemos isso três vezes. Ao final nós vamos ter três essências para o um mix. Está passando aí nos tapes é, as essências que estarão sendo utilizadas para fazer esse quadro. E no final nós vamos ver se o Bernardo foi inteligente, se ele conseguiu fazer um mix top ou um mix muito ruim. Lembrando que vai ter aqui essências que a gente gosta muito e essências que estão aqui em casa Quase há um cheias muito tempo sem ninguém fumar. Isso daqui também vai ajudar eu a estar tá gastando um pouco das minhas essências que eu não fumo. É isso, gente. Acompanhe o quadro. O primeiro que vai fazer vai ser o Bernardo. Depois, dependendo do tamanho do vídeo, a gente coloca é, um mix meu também. Eu Ou uso qualquer coisa, deixa para outro vídeo, é. a parte 2. E é isso. Acompanhe com nós. Bom, é, como eu falei, vamos começar. O Bernardo vai colocar uma música. E a partir do momento que ele colocar, eu vou oferecer duas essências para ele. É, nosso ajudante vai dar um okzinho, ele vai dizer sim ou não, e assim ele vai fazer a troca ou não das essências. Já pode começar. Bernardo, você gostaria de trocar Strong Head da Zona por Three Angels da Haddad? Sim! Bernardo, você gostaria de trocar Three Angels por Leblanc? Da Zomo? Não! Você gostaria de trocar Three Angels por Zomo alfajó Sim! A cara não foi muito boa. Bom, Bernardo trocou Three Angels da Zomo por Zomo alfajó Não! E esse é o primeiro a primeira essência do mix. Não, agora vai bebi Alphajor e só coisa cítrica. Eu tô sentindo isso já. Liga. É. Bernardo, você gostaria de trocar... Chambra Fio da Masaya por Zomo Seguir. Sim! Você gostaria de trocar Zomo MCG por Zomo Splash Cola? Não! Você gostaria de trocar Zomo Seguir por Zomo Tasmanieliptus? Sim! Você acaba de trocar Zomo Seguir por Zomo Tasmania Liptus. Que isso mano! Vamos para a nossa é Pariu, eu sei que estou escondendo tudo errado mano. Bernardo, você gostaria de trocar Zomo Blueberry Mint por Zomo Alemães? Não! Vem Suisse Alps. Alps Você gostaria de trocar Blueberry Mint por Zomo Suisse Alps? Sim! Você gostaria de trocar Zomo Suisse Alps por Atch Amazonia? Não! Zomo Suisse Alps Yes! Cara, Vocês verem como o som tava? E Bernardo, o que você achou do seu mix? Uma merda! Eu podia ter escolhido muito melhor na primeira lita, ter deixado Three Angels, mas.. É, você teve aqui Three Angels. Você trocou isso daqui por MCG, Mas isso daqui poderia ter sido Arte Amazônia Amém ah, Agora eu vou alô pra ele, entendeu? <risos> Primeira rodada Roberto Jurema Você troca Passion Blend da Nai, Né, Maracujá Por Le Bleu da Zone. Sim Pegando ler, pegando lá. Você vai querer trocar a sua Leblanc da Zon por uma strong Head ou vai querer ficar com ela? NÃO! Agora, pra finalizar, você vai querer continuar com a Leblanc ou vai querer trocar ela por uma Chambra Fio, que é um Limão da Masaya? NÃO! Já foi? Já. Foi a última? Foi três? Sim. Então essa última, bora ver minha essência. Bom, na primeira, você poderia ter ficado com a Passion Blade da Nai é. ou ter escolhido a Leblanc. Nossa, você <risos> escolheu a Leblanc. Aham. Uhum. E depois você manteve com ela. Então sua primeira essência era é Leblanc da tá Zomo. Ai, nossa, eu odeio essa essência, mano. Eu odeio. É, eu, odeio, eu, odeio o Le Blanc, eu odeio Leblanc. Eu odeio. Leblanc, ela. Quem não sabe, eu não sei nem dizer o que, que é. Tem uma canela, um. É tipo um, um croissantzinho doce. Um bagulho okay. ruim. Você coloca aqui. Ah é, consegue é pra Que essa daqui é a linha da ZOM, gente, que ela lançou da Copa do Mundo. Do mundo. Aí tem Leblanc, que é França, tem Brasil, tem Alemanha, tem. Roberto Robert Juliano! Tipo Ok, então, né? E aí, já foi? Não. Não! Calma aí! Que agora você pode ou ficar com Zomo Hungria, que é a nova linha da Zomo e é Stars. Ou você pode trocar pela Mr. Pepper da Masai, que é uma canela, enfim. Sim! Continuar a alopração, você vai querer continuar com a Mr. Pepper? Ou vai querer trocar pela Splash Cola da Zomo? Sim! Vai querer ficar com a Splash Cola da Zomo ou a Strong Mint da Zomo? Sim! Então, você podia ter ficado com a Mr. Pepper da Masai. Eu troquei por quê? Trocou pela Strong Mint da Zomo. Ah, suave. Terceira e última rodada, gente. Agora vamos ver se o mix dele ou vai ficar bom ou vai ficar ruim, né? Então vamos lá. Bom, você pode ficar com a Three Angels, da Adalia, ou uma outra linha Copa do Mundo, que você odeia também, que é Alemanha, da ZOMO. Tem! Você vai querer continuar com a ZOMO Alemanha ou vai querer partir pra uma Vanilla da Start Now? Sim! Você quer trocar a sua Vanilla? Vou trocar por uma chambra Filho. Não! Vanila da Start Now. Ah, eu acho que o meu mix vai ficar doce, muito doce. Tá friozinho, então talvez. Mas é... o do B tá bem mais estranho, creio eu, então... Vamos... Não, o meu tá horroroso. É. Vamos, vamos montar os hostes e a gente volta fumando. Bom começar falando do meu. O meu é o que eu esperava. É um mix doce, que não, não tô conseguindo sentir de jeito nenhum. Eu coloquei é, um terço, um terço, um terço. Não tô conseguindo sentir a menta. Eu acho que ela tá dando só um quebrado assim no doce, mas nada gelado. Mas dá pra sentir bastante a parte da baunilha. Eu só sinto a baunilha, a baunilha realmente roubou todo o mix todo, completamente, não tem nada além da baunilha da estacional aqui pra mim é, eu já rotacionei o carvão pra ver se conseguiria pegar é, outros gostos no retrogosto, na verdade retrogosto é o gosto quando a gente solta a fumaça, eu consigo sentir o Leblanc que ele é um pouco mais forte do que a baunilha na né? puxada realmente só sinto a baunilha mas foram essências que casaram muito bem e a Strong Mint tá, tá vindo para dar uma quebrada e o seu, Bernardo? O meu, eu achei que ia ficar muito ruim, mas eu me surpreendi, ficou, ficou bom, assim, não ficou aquele uau, mas ficou bom, eu gostei, mas eu sinto, né, no retrogosto, eu sinto muito a, a goiaba da Tasmania Liptus e um pouquinho da Suis eu fiz a mesma coisa que ele, um terço, um terço, um terço, e eu não tô sentindo o gelado da Suis mas eu consigo sentir a presença dela. A, Ficou muito marcante a goiaba da Tasmania Liptus e alfajor eu quase não sinto, quase não sinto. O do Bernardo é interessante porque era para ser um mix bem gelado, porque tem o eucalipto da Tasmania e a seis aves na essência muito, muito gelada. só que eu não estou conseguindo me sentir gelado, é uma, não, não tá quente, né, quente que a gente fala é... Só fumando para saber, quando você fuma aquela baunilha, aquele chocolate, aquele café, são essências quentes. É... Resumindo, num dia quente, num dia torrando, meio-dia aqui em Brasília, é... eu conseguiria fumar isso daqui sem morrer. Então não tá um mix quente. Mas não tá aquele gelado pegando na garganta, não consigo sentir mentol, não tá ficando na boca. Deixa a boca. Levemente gelado, leve, leve, muito leve, refrescante. Realmente, no retrogosto, é goiaba. É só goiaba no retrogosto, só goiaba. O que é muito estranho, muito estranho, porque o alfajor é uma essência pegada, ela tem um gosto forte, ela não, era pra Era ficar. pra estar tá presente, mas eu não senti isso. No do, no do Jurema, eu... Consigo sentir bastante a, a Leblanc, né? Ela tá bem presente. Eu já não consigo sentir tanto assim. É, tanto, tanto não dá. Mas tipo assim, você consegue, no retrogol, você consegue dizer: tem o Leblanc e tem a Strong Mint. A Vanilla, não senti nem cócegas. É, mas já eu sinto bastante a Vanilla, no meu, eu sinto bastante. Acho que o Bernardo a gente. No gosto do dele a gente tá mais concordando, mas não tanto eu sinto bastante a Vanilla e não consigo sentir esse não consigo sentir... Eu acho que a produção podia experimentar. <risos> que lindo! Vai dar -se é seu veredito, ué! Vem Tô preocupada Não, daí é manguinha. É, pela cara da produção ela odiou. Odiou, nossa. <risos> nossa, esse aqui é o que mesmo? É Vanilla, Le Bleu e Stroguimit. Só vanilla. Só a vanila. É. Prova aqui. Agora prova aqui. Ficou melhor. É. Ficou gostosinho. <risos> bem bom isso daqui, na real. Dá, dá pra fumar de boa. Tipo. De Benedito, um bem boa. É, então, como vocês puderam ver. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês é, tenham gostado. É, deixa seu like, se inscreva, ativa o um sininho, aquela porra toda de, pra gente se sentir mais youtuber e dar aquela fortalecida, é. que é, né a gente faz porque a gente também gosta, é engraçado, uhum. mas tem todo um rolê aqui de produzir as paradas, a gente tá tentando, se fosse só pra gente, a gente não tentaria essa produção toda, então a gente espera que vocês gostem também, e é isso, como no último vídeo, vem pro Nagas, vem vem vem pro nada vem já